Vá para a bolsa na seção de negociação e no menu à esquerda, na barra de pesquisa, digite Última. Será carregado um par com Última. Clique nele. Para comprar ao preço de mercado, selecione Market. No campo Amount, é valor, insira a quantidade do Última que deseja comprar. Logo depois, clique em Buy. Pronto! Você comprou tokens Última pela taxa de mercado. Você também pode comprar o último com uma ordem de limite, com um preço concreto de compra ou venda. Nesse caso, selecione limite e insira o preço pelo qual deseja comprar o último e o número de coins que deseja comprar. Em seguida, pressione o botão Buy. Uma ordem será criada e executada.